Mano, quanto tempo, né, velho? Aí, tá certo agora. Então, como vocês podem ver, a melhor textura de Bad Wars do Brasil. Não, não, no Brasil do mundo, a estratosfera. É, eu tô bem feliz pra falar que, porra, saiu finalmente a Villager Pack Halter. Pelo amor de Deus, você edita muito bem, mano. Aí, bora jogar. É, tem isso. Eu ia fazer isso daqui, mas eu acabei esquecendo de fazer. Tipo, sei lá, mano, é uma doideira, tipo, tá lançando essa textura finalmente. Então, é, tipo, primeiramente, valeu, Halter por... Ter deixado fazer essa textura pra tu. E sei lá, mano, eu pretendo também fazer diferentes versões, assim como o gente vai ter recolors dessa textura. Pra falar real, eu tô meio desanimado hoje. só não é desanimado, eu tô com sono pra falar real. Ó, pra homenagear o Halter, tá ligado? Eu vou fazer butterfly nesse vídeo. Não, foda-se, <risos> eu não sou o Halter Muitos anos de Minecraft de PvP eu ainda não sei fazer o butterfly Sei lá, mano, eu não confio Enfim, rapaziada, como é que vocês estão, tá ligado? eu demorei tanto tempo pra fazer uma textura. Tipo, nem a minha principal, assim, minha mesmo Que eu fiz por mim só por mim Eu devo ter demorado tanto, tá ligado? Ah, mano, eu não uso direito aquela textura pra falar real Tipo, mano, é uma tesoura que eu já usei tanto Antes de lançar que eu já enjoei daquela textura Mano, eu tô com a garganta meio zoada não, é engraçado que eu só faço vídeo quando eu tô fudido. para pra falar real, acho que a minha garota já tá melhor. Caralho, engrossei a voz de novo. Acho que minha voz engrossou. Nesse período de um mês aí. Ó, se ele soubesse da malemolência do Bedwars, ele teria a vida me quebrar no soco, tá ligado? Mas como ele não sabe, tem armadilha, não. Caralho, ele tem uma espada sharp. Ai, meu Deus. O Danizara X. Não, desce, desce, desce. Vamos lá. Caralho! Ele comprou uma espada de diamante, mano. Ah, puta, minha armadilha foi ativada. Ah, relaxa. Todo dia é uma chance nova de poder ganhar outra partida de Bad Wars, tá ligado? Eu sou repetente do Fundamental 1. Mano, olha o chão que tem aqui. Você não consegue cair no chão. Ah, eu não devia ter comprado essa espada. <risos> Vixe, vai fugir? Eu tô aqui, hein? Eu tô aqui, hein? Vamos conversar um pouco, hein, senhor cinza. E aí, mano, como é que foi seu dia? Tá jogando o que agora? É, se tivesse, ia ser um problema. Relativamente... Ele não perdeu a cama? Caralho, Branco, você tinha um objetivo Mano, jogadores de Bad Wars, né, mano Pelo amor de Deus, Branco É, agora o cara tá forte pra caralho E só vai pra eu tentar matar isso daí Tu vai fazer o quê? Não, me diz Me diz, irmão Tu vai fazer o quê? Mano, é isso que é engraçado do Bad Wars Você pode, deixar o... você pode ficar parado Que não vai acontecer nada contigo Irmão, eu vou até aí só pra te bagaçar se tu não fizer nada Vem! Vem! Vem, irmão. <risos> Por que eu tô tão puto? Mano, é isso que eu amo. Por isso que eu amo jogar Bad Wars. Eu jogo com pessoas sem cérebro. Ai, ai, velho. Bad Wars. E aí, Gabi, capitalista? Garoto esperto. Pena que não levou cabelo. Mas... Nossa, o habitante de ah. Nárnia. Adeus. Toma maçã. Agora acabou, em teoria. Obrigado. Mano, que jogo. <risos> que jogo boboca. Minecraft é um jogo que, tipo assim, é um jogo de quadrado. Até o Natal eu consigo ganhar uma. Até o Natal eu consigo ganhar uma e gravar. Tá difícil hoje, pelo amor de Deus. Tô pegando cada gente hoje. Hoje é um dia complicado. De ser jogador de Minecraft. Não, hoje. Não, todo dia é um dia complicado. Todo dia é um dia complicado de ser jogador de Minecraft, na real. Eu não vou ficar triste, porque, mano, é a melhor textura de Bad Wars, tá ligado? Caralho. <risos> mano, quando eu vi esse cara caindo, eu só consigo lembrar instantaneamente dos meus vídeos, onde eu dou um porra de um berro quando eu caio. É porque, mano, eu me assusto, velho. Eu me assusto bem fácil, tipo, eu não me assusto com um jogo de terror, mas eu me assusto jogando isso, tá ligado? É, pegar mais um... pegar mais um ouro só. Por mais que essa seja a melhor textura do mundo... Você não pode me provar errado ah, nem a... Não tenta fugir, por favor Ah, eu acho que eu, é, eu cair que não é uma ameaça tão grande né? Ó, tá vendo? Eu fiz, eu fiz um Fireball Jump sem pensar na maneira que eu ia voltar Aí agora tá esse buraco aqui na ponte Então, mano, vai rolar Vai vir Aí, ó é Aí que eu falei Aí, Não, tipo, beleza, ele tá sem cama, tá ligado? Se ele não ganhar essa, ele morre e não vai ganhar? Mas tipo, caralho, cara Tu tá você tá assim... Com cama Tipo, um monte de item melhor Tipo, tu vai querer correr? Eu acho que não, mano A porrada ali honesta <risos> Falando em porrada ali honesta Caralho, Azul Pô, esse é o Kaique, é o malfeitor Mano, o Elkaí que é um G. Ah, velho. É o Gui Hacking, isso, velho. Tá vendo o Gui Hacking que você faz com o mundo? Não, eu vou quebrar esse cara, aí. Pode anotar o que eu tô falando. Ele tá bem mais forte que eu. Acho que eu não vou conseguir quebrar ele, não. Bom, vamos ver, né? Mano, o problema é de eu ser muito confiante. Por isso que eu só sou confiante em vídeo, tá ligado? Porque, mano, quando eu falo as coisas, acontece tudo o contrário. Se eu falo, eu vou quebrar o. Esse... E quando eu falo, dá tudo errado, velho. Que pariu. Se eu tivesse feito a jogada certa, que era ter feito o um Fireball Jump, ter ido arrebentar a cara dele, ter terminado de arrebentar a cara dele, na real. Eu teria ganhado. Ó. Oh. Que tristeza, só tô confiante que agora vai. Vem pro. Preciso um honesto. Ou melhor, não, não se. Continua. É sério que você comprou que flecha? É sério que você comprou que flecha? Não, é o Kaique. GG. Pra quem quer jogar Dead Wars, HG, sei lá, mano, qualquer coisa acho que essa textura serve. Ela pode não ser a mais eficiente da sua categoria favorita, mas ela ainda assim vai servir para sua categoria favorita. É isso que diferencia ela, eu acho. Além dos itens mágicos, né, que a gente fez e, tipo, fez com carinho pra caralho. O router, o mano, eu posso dizer, o router é muito, é muito, foi muito da hora de trabalhar com o router. Essas são minhas considerações finais, tipo. For the battle prepare for the war prepare for the rush Street fight and blood war the third of the third prepare to die for your life's on the line so I'ma take yours so who wanna blood dance with me if your body wrapped up or even a street fantasy